A Justiça do Trabalho de Mato Grosso manteve a decisão da Terceira Vara do Trabalho de Várzea Grande que negou o pedido de um motorista que queria reverter sua dispensa na empresa onde trabalhava. A dispensa foi por justa causa depois que o motorista foi flagrado pela polícia dirigindo o embriagado. Ele fez o teste do bafômetro durante uma blitz no município de Vilhena, no estado de Rondônia. O motorista alegou que o resultado do teste de bafômetro aconteceu por causa de um medicamento que ele estava tomando. No entanto, a perícia não comprovou isso.